Fala pessoal, tudo bem? Muito prazer, meu nome é Felipe. E se você abriu esse vídeo aqui, é porque você quer muito saber se a x funciona ou não. Pode ter certeza que nesse vídeo eu vou abrir a caixa preta e vou dizer tudo o que você precisa saber para que no final você tire suas próprias conclusões e defina se vai valer a pena ou não utilizar o X-Animal para acabar de vez com a disfunção erétil e a ejaculação precoce. Fica até o final também porque eu vou deixar uma dica bônus e vai te ajudar a eliminar de vez esses dois problemas, tá certo? Então eu já quero ser direto ao ponto e adiantar a vocês de que Xenimo funciona, tá certo? Ele não seria um produto tão vendido no Brasil hoje se as pessoas não estivessem tendo verdadeiros resultados com ele. Então isso já fala por si só. Agora com relação ao Xenimo ter contraindicação ou não, eu já quero deixar bem esclarecido para vocês de que Xenimo, diferente de muitos outros produtos no mercado para esse problema, ele tem uma certificação dada pelo Anvisa, então ele cumpre com o que promete com relação às suas composições. E também diferente de muitos outros produtos, para esse mal, para esses problemas, ele não tem contraindicações, porque ele vem de composições totalmente naturais, ele não é um produto artificial. Então ele só vai trazer benefícios e não malefícios à saúde. Então é uma das coisas que mais me deixou confortável em utilizar o XN. Sabe, ele é muito poderoso em eliminar esse mal Sabe? de forma direcionada, ele ajuda com relação à vascularização das nossas partes íntimas. Então é até por isso que no final ele traz aquele grande milagre, né? como as pessoas percebem com relação ao que ele promete, ele ajuda até você a aumentar o seu pênis de 6 a 8 centímetros, devido a isso, devido a ele a melhorar a vascularização íntima. De forma definitiva, se você fizer, claro, o tratamento como os produtores eles recomendam. Porque lá eles são muito sinceros, eu também quero ser muito sincero com você, porque não existe produto milagroso. Você não vai resolver o seu problema se você não se sacrificar, mais é de uma hora para outra que você vai acabar com a sua ejaculação precoce e com relação à disfunção erétil, tá bom? Ele ajuda, ele já traz efeitos imediatos, e é claro que ele traz, mas se você quer ter um efeito definitivo, para que depois que você pare de usar o XLN, você não volte a ter esse problema, faça o tratamento como eles recomendam, de 3 a 5 meses. Lá, se eu não me engano, são cinco potinhos para durar esses 3 a 5 meses. Eu utilizei esses cinco potinhos e para mim funciona muito bem. Eu não utilizo mais o x e tenho muitos benefícios ainda. Sabe? Realmente ele cumpriu com o que prometeu. Aumentou cerca de 4 centímetros a minha parte íntima, meu membro. Eu não quero falar a palavra aqui para não ofender as diretrizes do YouTube, mas realmente ele funciona e ele traz benefícios muito grandes para você. Se você quer parar de ter aqueles transtornos, aqueles constrangimentos que deixam a gente tão mal perante alguém que a gente gosta tanto, pode ter certeza que o x ele vai te ajudar muito, de forma muito poderosa. O X-Animal funciona e eu deixei aqui o site oficial na descrição para que vocês possam comprar com segurança, com garantia, para que ele chegue na casa de vocês. Sabe uma das coisas que mais me surpreendeu com o x -Animal? Já deixando essa dica final, é de que quando chegou na minha casa, não fui eu que recebi. Eu fiquei muito surpreso da forma que eles, do comportamento que eles tiveram. Eles mandaram numa embalagem que nem, não dava nem para identificar o que era. Então eu não passei constrangimento nenhum quando o produto chegou na minha casa. É uma das, um dos grandes benefícios que eu tive com o XM. Sabe, Eu recomendo ele muito para você se você estiver passando por esses transtornos de sofrer de ejaculação precoce, ou de disfunção erétil, ele vai te ajudar a aumentar muito seu libido, você vai gostar muito e eu tenho certeza que vai te ajudar. Deixa nos comentários se você já usa o o Xeno para que outras pessoas possam sanar suas dúvidas e mais pessoas possam ser ajudadas quanto a isso. Tá certo? Eu deixei o site oficial aqui na descrição, no primeiro comentário. Espero que eu tenha ajudado. Um forte abraço para vocês.